Eu me chamo Ciro Neves, sou terapeuta e coach oriental, trabalho há 5 anos já no mercado e venho hoje contar para vocês uma incrível técnica chamada reflexologia japonesa. Venho contar a minha experiência para vocês entenderem melhor. Depois de eu ter feito vários cursos de reflexologia, eu passei por algumas escolas, eu tenho o prazer de contar para vocês que a reflexologia japonesa é o meu segundo carro-chefe, digamos, do meu trabalho. Porque como eu trabalho com mais com as mãos, então a minha primeira massagem que me dava resultados de diagnóstico e de precisão, de resposta reflexológica, eu tive nas mãos. E hoje eu utilizo muito no meu atendimento a reflexologia japonesa, que é através do, dos pontos trabalhados dentro da reflexologia japonesa, da forma de aplicar a massagem, que é trabalhar das articulações, que é muito melhor, inclusive eu adaptei ela para a reflexologia coreana também por causa do trabalho das articulações, eu tive uma resposta, uma, um, um, um ganho muito grande dos meus clientes, de satisfação, deles de sentirem prazer e não dor, porque tem muito mito de fazer massagem nos pés das pessoas, elas não gostam, elas sentem muita dor, e a reflexologia japonesa ela te ensina a como tocar realmente no teu cliente sem ele sentir dor, sem ele sentir esse desprazer de receber uma massagem nos pés sem ele ficar com medo de ah, vão falar de alguma coisa que vai me deixar depois angustiado, falar de algum rinho, uma bexiga, alguma coisa do tipo, sendo que não, não é assim. Na reflexologia japonesa você aprende como realmente tratar o seu cliente como um todo. Então olha, eu venho contar pra vocês que esse curso vale a pena, eu me formei com essa terapia, aplico ela todos os dias em todos os meus tratamentos, vocês precisam agregar isso como um conhecimento junto das técnicas que você já tem. Quem é terapeuta ou quem não é, quem não é, aproveite! Já conheço alguns terapeutas que entraram só através da reflexologia japonesa. Isso mostrou um grande resultado para eles como uma profissão, porque até então eles não tinham uma profissão e agora eles têm e são felizes da vida com isso. O que mais nos ajuda? No mercado é saber que a gente tem um profissional que se preocupa com a gente. Quando eu fiz a formação com a facilitadora Kelly Kazue, ela me deu todo o suporte, me ajudou, me explicou, me fez eu treinar, me colocou em eventos, arriscou o nome dela junto com o um profissional porque ela nos ensinou, então ela sabe o que ela está passando. Ela coloca o nome dela, o nome da empresa dela a favor da gente e isso nos ajudou muito. E hoje sabendo que eu sei que tem uma parceria com a Shitsubo, que é uma, uma empresa que trabalha com todo o material online, com um suporte incrível, facilitou muito mais o trabalho deles agora. Então eu sou uma das pessoas que sou muito contente, muito feliz em ter esse contato com eles. E esse conhecimento vocês precisam ter. É uma ferramenta incrível. Conheçam a escola Shitsubo, venham fazer o curso de reflexologia japonesa, ou como preferirem terapia podal oriental, que vai ser um diferencial na sua carreira. Entre no, no, no, na empresa da Raizen Terapias, conheça o trabalho deles, para vocês verem o quanto é incrível, fora diversos depoimentos. E o site é shitsubo.com.br para vocês conhecerem um pouco mais sobre a terapia reflexologia japonesa. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Namastê.